Como transformar o seu cartão Nubank em uma máquina de fazer dinheiro? É isso mesmo. Esse é o tema do vídeo de hoje. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu sou Elias Leres e aqui nós te ensinamos como é possível gerar renda utilizando o limite do seu cartão de crédito e seus gastos no dia a dia. E o vídeo de hoje é como você pode. o tema do vídeo de hoje, né, como você pode transformar o seu cartão Nubank em uma máquina de fazer dinheiro. É isso mesmo. Fica até o final para que você entenda. Então vamos lá, muitas pessoas acham que para gerar renda extra, elas têm que ter um cartão, é, um cartão black, tem que ter um cartão com pontuação alta, enfim, tem que ter o melhor cartão ali que o mercado normalmente considera, que, que via de regra ali, né, quase que é unânime aí em todas, é, todos os conteúdos, todas as informações que a gente ouve por aí, que você precisa ter um cartão top, você precisa ter um cartão que te dá acesso a isso, aquilo, enfim. E esses cartões que te dão acesso a isso ou aquilo, muitas das vezes ele tem um custo muito alto, que é o custo de anuidade. Então isso acaba agravando ainda mais pelo fato das pessoas não terem conhecimento para utilizar esse cartão. Um exemplo disso é, quando você usa um cartão desse, compra parcelado, em longas parcelas, nesse cartão você perde o benefício da pontuação que você poderia ter todos os meses com esse cartão, mas isso é tema para um próximo vídeo. Mas o que eu quero te falar aqui é que você não precisa ter nenhum cartão Black, você não precisa nem ter, não ter nenhum cartão top de linha aí, entre aspas, que o mercado considera para que você gere renda extra. Você pode gerar renda extra com o seu cartão Nubank. Você pode transformar o seu cartão Nubank em uma máquina de fazer dinheiro. Sabe como? Utilizando o limite desse cartão. É isso mesmo. Recentemente, nós tivemos uma oportunidade entre a TudoAzul, que é o programa de fidelidade da companhia aérea Azul, entre com a Livelo, que é o programa de fidelidade do Banco Brasil e Banco Bradesco, onde você podia comprar pontos na Livelo, transferir para TudoAzul. Utilizando aí R$ 2.500 de limite no seu cartão de crédito, você colocava mais de R$ 700 reais de lucro no seu bolso. Poderia ser com o Cartão Nubank, muitos dos nossos alunos fizeram e eu mesmo utilizei o um Cartão Nubank para comprar, para fazer essa transação. Então se você tem o um Cartão Nubank e não utiliza esse cartão nesse sentido para gerar renda extra, utilizando é, aproveitando o limite desse cartão de crédito, sabe que você está jogando dinheiro fora todos os meses. porque <tos> por quê? O limite desse cartão, desse Cartão Nubank que você tem aí, ele pode te proporcionar gerar uma grande renda extra, uma grande quantia de dinheiro todos os anos, colocar uma grande quantia, de colocar grana no seu bolso todos os anos, a partir da utilização desse limite. Então, independente do cartão que você tenha, e principalmente se você tem um cartão Nubank que não gera renda extra com esse cartão, sabe que você está jogando dinheiro no ralo. Então, essa é a forma de você, uma das formas que tem de você usar esse, transformar esse seu cartão Nubank em uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de ganhar dinheiro, uma máquina de colocar grana no seu bolso utilizando o limite desse cartão para fazer transações, como essa de compra e pontos de milhas mais barato e vendendo mais caro logo a seguida. Muitas dessas operações podem ocorrer até mesmo no mesmo dia, compra de manhã e venda à tarde para receber em um período de 60, 90 dias. Então, não deixe mais parar do seu cartão, é, tire isso da sua cabeça de que você precisa ter um cartão Black para começar a gerar ainda isso você pode pegar o seu cartão Nubank e transformar ele numa máquina de fazer dinheiro.